De hoje estou aqui a gravar mais um vídeo e já tenho tudo pronto aqui E hoje vamos fazer o quê? Vamos fazer um estúdio ainda maior Eu tive a melhorar aquele, tá? Com blocos luminosos Mas bora lá para o vídeo de hoje Já deixem aquele like e se aqui no sininho Então bora lá Primeiro vou pedir aos porcos para construir Posso construir? Obrigado Ok, preciso da terra também, né? Mas primeiro tenho que pôr este sítio todo liso né? Agora precisamos do bloco terra. E. Pronto! Malta, vai dar algum trabalho? Vai! E no último episódio fizemos em timeletes. Não vamos fazer malta. Bora lá. Pronto, eu acho que este espaço chega. Este espaço aqui todo. E também hoje vamos fazer um estúdio mas branco, pois é vai ser branco o estúdio então bora lá. Vamos fazer assim uma coisa. Vou fazer com blocos de net, ah mas tudo de concreto já existe esse bloco de Minecraft é muito melhor. Eu sei que é melhor malta mas agora não dá. Uh... Agora vou ter que tapar isto tudo. E eu vou precisar depois do quê? A blocos luminosos. Né? Vai ser um espaço pequeno? Vai ser um espaço pequeno. Bora lá fazer um cubo grande. Um cubito. Agora vou fazer aqui. Este espaço, vem? Né? E agora vou pôr mais blocos né? né? de neve e fazê-los, né? Porque preciso fazer também os blocos de né? neve. Bora lá. Este é o estúdio pequeno, malta que eu agora estou a fazer o estúdio pequeno. E também não vou deixar assim, senão não se vê nada, né? Se querem outro tipo de estúdio, comentem aí em baixo, este é que estúdio, e depois comentem qual é o estúdio que querem. Bora lá. E pronto. Agora vamos fazer o quê? Vamos lá por aqui. Vem e vai ficando lá iluminado. Malta, terminei praticamente. Ficou assim, estão a ver. Eu preciso mais, preciso, mas olhem, é isto malta, é isto. Malta, por isso mesmo é que temos um enorme problema e eu vou ter que pôr imensa coisa. Mas vou deixar assim temporariamente, uh, tá? E a parte dos blocos de neve está terminada. Porque é só isto. Então, bora lá para o próximo estúdio. Malta, terminei. Uh, querem ver como é que ficou? Já deixem aquele like. Por enquanto, está assim. Eu acho que ficou aqui um pouquinho ativo esta parte aqui. Estão a ver? Por isso, eu vou tirar. E vou substituir, está a brincar, não é assim. Eu já transformo isto em bloco. Este bloco aqui, que este é este prismarino. Pronto. E por enquanto está assim, malta. Uh, agora tem que melhorar, tá? E vou fazer a parte uh, de... Esta parte aqui de, da frente e trás. Pronto, e volta. Porque isto é, é um estúdio, é para ter várias salas. E... Esta é a nova e melhorada sala. Tem que deixar isto assim. Não não não não não malta não é assim. É assim. E agora malta para finalizar. Tá. Pronto isto vai ter que ser tudo substituído estão a ver. Barra time 7 0 malta. E olhem só como é que ficou, na minha opinião. Vocês ainda não viram, mas na minha opinião ficou muito bom. Olha lá, olhem só, é verdade. Uh, isto é um pouco barulhativo, não? Não é? Há alguns trucos para ficar uma emoção de óptica. Mas vejam só, malta, vejam só. Malta, e por fim, vamos aonde? Vamos até ao Nether, porque a série é do Nether e há muito tempo nós não vamos ao Nether. Temos sempre de tomar aquele dano, malta, aquele daninho. Vamos aqui? Não. Malta. Vou aqui guardar algumas coisas. Pronto, Malta. Sempre pus aquilo, não é? Mas no próximo episódio vamos fazer uma ilusão ótica. Pois é, a ilusão ótica. Que eu também já aprendi a fazer. Também vai ser com este concreto branco que nós não utilizamos de todo, tá? Então isso fica para o próximo episódio. E bora lá claro guardar aquele bom dia. Nós temos sempre aquele dia em que guardamos coisas. Vou guardar aqui. E para o próximo episódio vou pôr neste baú daqui. Tudo o que é para episódios fica aqui. O objetivo. Ah malta, não vai dar então vamos ter que utilizar isto tudo é, é sempre aos outros episódios. Pronto, vamos precisar daquilo para o próximo episódio. E é isso malta, fui!